Arrasou, cola na rana, é isso aí, vocês precisam votar porque vocês são o futuro do nosso país. Vamos dar um pulinho ali na estrutural, na pista sul, o Ricardo Lima está indo por lá pelo Motolink, consigo? Olha só, trânsito tranquilo aí para quem segue da estrutural, está lindo o dia, quero encerrar o DF no ar com essa imagem bonita de um dia ensolarado. O DF no ar acaba aqui, mas você segue bem informado com o Fala Brasil. Força, coragem e fé e você vence o que vier. Tchau, tchau.